Uma viagem por momentos históricos, políticos, sociais e culturais começa agora, sempre com uma entrevista especial, uma dica de leitura e uma crítica positiva ou negativa no quadro Fundo do Poço. O historiando já está no ar! E o nosso entrevistado de hoje é Tiago Pelúcio, professor universitário e Hare Krishna, Primeiro, eu queria saber o seguinte, que para a gente contextualizar a entrevista, o que é o Hare Krishna? O ou A? Não sei. É, então, Wellington, boa tarde. Boa tarde. O Hare Krishna ele é uma filosofia de vida que nasceu na Índia aproximadamente 5 mil anos atrás e nos últimos 50 anos se espalhou pelo Ocidente procurando levar uma mensagem que enaltecesse a ideia da consciência de Deus e da consciência de si. O Deus do Hari Krishna é o mesmo Deus meu católico, do evangélico, do enfim, é o mesmo? É, é o mesmo Deus, não é? Embora tenham denominações diferentes, né? Algumas tradições chamam Deus, Krishna, Allah, Jeová, mas nós A tratamos Krishna, Krishna como o mesmo Deus de qualquer outra tradição. Pois é o cenário hoje está diferente. Aqui tem uma xícara de café. Do seu lado não tem. Você não toma café? Tem a ver com o Hare Krishna? É, eu acho que qualquer tradição religiosa ele vai ter alguns preceitos. né? Não são proibições, mas o café é um exemplo de uma recomendação. Não tem nenhum problema se algum Hare Krishna tomar café e tudo, ou se a gente partilhar um momento com alguma pessoa que toma café, mas é uma recomendação da religião que não se tome. Que outras, que outras recomendações vocês fazem? É, então, por exemplo, uma bem importante, que está até sendo bem divulgada hoje, é o estímulo ao vegetarianismo. Né? Nós estimulamos é. que quem quem tem a possibilidade de ser uh, vegetariano melhor, que vai ter acesso a uma alimentação mais saudável e menos violenta para todos os seres. Né? Fumar. Também não é recomendado. Nenhum tipo de não, né? substância entorpecente, álcool, drogas, listas ou ilícitas. E o maravilhoso sexo tem limitações também? Então... É... Não pode ter muita limitação, senão não nasce raro de Krishna. É, exato. É. <risos> e tem vários bebezinhos aí de Krishna que estão nascendo é, né? aí no mundo. Para monges, não. né Os monges, não pelo é próprio permitido. nome, o nome diz monge, significa celibatário, como um padre. né Então, o é. um padre ele não, não é recomendado que ele faça sexo, o monge. Mas o indivíduo casado não tem problema, não é que se isso é permitido é... dentro da tradição. Agora, é uma coisa curiosa. Por que é que o monge não pode praticar o sexo? Se o sexo é uma coisa tão sublime, a vida começa pelo sexo. Uhum. Por quê? É... Qual é o... Então, é, eu concordo contigo. No Sem sentido sexo não de tem que, vida, né? Claro, de que o sexo ele é fundamental para manter a propagação de qualquer espécie. Mas, dentro de qualquer tradição monástica e religiosa, se você for observar a maioria das tradições, uh, digamos, mais significativas no mundo, a ideia do celibato é de que o indivíduo, ele possa escolher um momento da sua vida, pela sua vocação, por um chamado natural, para ter uma integração maior do seu eu com o eu divino. Dentro da maioria das tradições, inclusive a nossa, da consciência de Krishna, o celibato ele vai facilitar para monges que estão dispostos a fazer isso. Aquelas pessoas, aqueles homens ou mulheres que não percebem essa inclinação, que acham que, não, para mim é muito delicado ficar sem sexo, até mesmo por alguns meses ou anos. Então, é melhor que a pessoa tenha uma vida espiritual e devocional dentro da tradição, mas sem o um compromisso do celibato. Né? Mas, o compromisso é... do celibato é apenas para pessoas que... Tem o desejo natural de... Mas o celibato, ele não afronta a natureza humana? O sujeito não faz sexo porque a religião dele não permite, mas o organismo dele reage, ele tem polução noturna, ele eventualmente pode se satisfazer solitariamente sem ninguém saber. Por que tem que ter essa história? Passa, às vezes passa até a impressão que o sexo é uma coisa suja, você não, você não é totalmente puro se você faz sexo, é isso não. Então, se o indivíduo ele está tendo essas experiências de poluição noturna, de masturbação escondida, não é? Então, não faz sentido ele continuar monge. É? Assim, até mesmo esse tipo de pensamento é, é, é, é evitado dentro da da tradição para aqueles que desejam permanecer monges. A ideia é que Uh, a vida monástica é uma experiência dentro da vida humana que normalmente é feita no início da vida e uh, por volta da, da idade de 25 a 30 anos ou antes ou depois, enfim, dependendo da inclinação do sujeito, do homem ou da mulher, ele pode decidir se ele continua na vida monástica ou não. A maioria das pessoas deve entrar na vida de casado, né? como eu fiz. Eu já fui monge por um determinado período e depois eu observei que continuar na vida monástica seria antinatural para mim. Mas eu conheço, Wellington, várias pessoas que eu conheço há anos, há décadas, e que lidam com o celibato de uma maneira Jovens. muito sublime. Jovens e senhores maduros, assim. Mas veja só. O, não, o, o, senhor o, Maduro, o senhor Maduro, fazendo aqui uma gracinha para descontrair, o senhor Maduro é natural com celibato, né? Porque <risos> o negócio já está difícil, mas o caba novinho, com 20, 30 anos de idade, celibatário, Então, mas eu digo é de, de senhores maduros que estão há 40 anos é? sem fazer sexo. É? faz tempo. E eu conheço pessoas assim que, que, que não têm a vida pública. Não é para qualquer um. Do... É pra qualquer sem um, dúvida, não sem não é dúvida mas essas pessoas que a gente porque é uma religião minoritária tem poucas pessoas então esses líderes eles têm a vida muito exposta então a gente sabe do que está falando entende assim são é. pessoas que têm a vida muito pública assim então uh, e pelos próprios atos da pessoa dá para ver que a, a vida de Salibato é coerente com os princípios que ela preconiza Krishna é muito parecido muito semelhante talvez até rima com Cristo tem nada a ver, não é? Então, o, o significado, digamos, no sentido ah, crístico, de alma elevada, hum. de personalidade divina, tem tudo a ver. Porque Cristo e Krishna têm ensinamentos muito assemelhados, mas a origem do nome não. Não é? Ah, não, Krishna, esse nome de Krishna, a tradição da consciência de Krishna tem cinco mil anos, bem anterior à própria a nomenclatura de Cristo. Né? quem de Jesus é o... Cristo. Tem, tem um Cristo no Hare Krishna? Não. a figura equivalente a não, Cristo não. não só Deus ah, é e nós ah, aceitamos Jesus Cristo é a Bíblia não é que porém nós desenvolvemos nossa liturgia focado em outras escrituras não é? que é? não é a Bíblia e o foco em Jesus Cristo quais mas são essas é escrituras antecedem a, a a Bíblia isso tem é, no mínimo cinco mil anos de um registro mil escrito anos, né? é uhum. Isso, e tem uma, uma bastante conhecida chamada Bhagavad Gita. E muitos Aquela música Gita. de Raul Seixas Gita, Gita, Gita, tem Gita, tem tudo a ver com isso, isso né? Isso, sem dúvida. Paulo Coelho era Hare Krishna, não. Não, talvez um simpatizante, né? É. Mas, Você é... tem. Leu, leu, me perdoar aqui. Você já leu Paulo Coelho? Eu li alguma coisa do Alquimista, de Brida, mas é. eu não sou um leitor assíduo. Mas assim, tem a ver com o Hare Krishna? Não. Então, ele trabalha temas espirituais, né? Que é, e, ou espiritualistas, que é muito comum em vários escritores de hoje. O camarada pode ser Hare Krishna e, e, e católico ou não? Sem dúvida. É, pode? Isso não é incoerente. É uma boa, viu? É, porque você pode pegar princípios de qualquer tradição, desde que não sejam incompatíveis. É. Sem Há dúvida. preconceitos. Quantos Hare Krishna tem na Paraíba? Olha, eu acredito que em torno de membros ativos, hum. é, comprometidos com a instituição, não mais do que uma centena. Tem templos? Temos um templo em Campina Grande. E, e Rapaz, espaços Campina tá de sempre, João Pessoa, vamos acordar. É, a Campina está sempre na frente. Até o Hare é. Krishna lá já tem e aqui não tem. É. Aqui tem um centro de encontros é, né? mas lá é o... e grupos, mas lá é a sede. Sem é a dúvida. sede, né? É, é. Que... tem um preceptor espiritual que mora lá, inclusive. Quer dizer que o Hare Krishna na Paraíba veio por Campina não? Hum... Você não tem esse dado. É porque veio na década de 70, 80. Então, eu não poderia te precisar aqui de onde veio, mas sem dúvida o... O centro hoje é em Campina Grande. Campina Grande. É, existe essa hierarquia, por exemplo, na igreja, na igreja Católica tem o padre, o bispo, o cardeal, o Papa e tal. No Hare Krishna tem também? Tem, tem. Eu acho que em qualquer tradição acho que isso é importante num sentido, desde que não ah, haja assédio, desde que não haja, digamos, invasão de privacidade, desde que não haja. Ah, digamos alguma motivação violenta de opressão dentro da dos estatutos so, sociais né assim de monge superior frente ao monge inferior se não tem um clima de opressão eu acho que só ajuda porque é uma pessoa mais certo. experiente que está ajudando uma inexperiente né? hum. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo para a dica cultural. E a nossa dica cultural vai ser um livro para você conhecer, se você tiver interesse, o Hare Krishna. E eu queria perguntar aqui o entrevistado. Qual seria o livro ideal para quem quer compreender o Hare Krishna? É, o que eu recomendaria seria o Bhagavad Gita, que é o nosso livro base. Mas ah, tem um, um autor chamado Gustavo Dauster, que ele tem... Página no Instagram, no Facebook, tem site. Gustavo Dauster, quem colocar Gustavo Dauster no YouTube, ele tem um canal no YouTube também, na internet, vai encontrar vários livros bem legais que explicam de uma maneira bem lógica como a consciência de Krishna pode ser significativa para as pessoas. Pois é, aí eu queria eu queria lhe perguntar também o seguinte, existe preconceito contra o Hare Krishna? Que tipo de preconceito? Eu acho que... Com qualquer religião minoritária dentro de um país uh, cristão, uh, algum tipo de preconceito pode existir, mas por conta de desinformação. É. Eu não posso dizer que a gente é vítima, tipo assim, contínua, que a gente sofre com preconceito, assim. Nós não somos uma religião perseguida, definitivamente. Mas a falta de informação, ela pode levar pessoas a compreenderem a nossa tradição como uma afronta às religiões Uh, mais fortes dentro é. do país, né? Mas se vocês têm, por exemplo, no templo de vocês, aqui na parede, por exemplo, o sujeito que é Hare Krishna e é católico também? Sim, sem tem, dúvida. Não, é? sem dúvida. Não, não tem choque entre essas duas religiões, não? Então, é, você vai encontrar pessoas, porque uma instituição ela também é feita de pessoas. Não há nenhuma, nenhum preceito dentro da instituição que proíba isso. Sim. Porém, provavelmente você vai encontrar pessoas dentro da tradição que vão ver isso tipo com Sem uma muita fé dupla uma fé ah. dupla como por exemplo uh, se eu, eu já sou o animado para ir conhecer eu já não estou mais porque é o cavazir rapaz esse cara aqui é esse aqui é cobra d'água né é como por exemplo <risos> se eu for visitar uma igreja certo. católica protestante uh, e eu me, de, me anuncio como Harry Cristo tenho certeza que na igreja não vai ter nada que me proíba, mas algumas pessoas vão me receber bem é, e, outras e outras vão me receber com alguma o reserva. Cismo, não é? É, a grande maioria lá vai receber bem, mas pode, eu não posso garantir que todo mundo vai receber bem. Você é de João Pessoa mesmo? Eu sou de Fortaleza, de Fortaleza eu já Fortaleza, eu né? moro aqui há alguns anos. Sua família, é... qual é a tradição religiosa da sua família? São cristãos. Cristãos? É. Eles Crist... são bem simpatizantes com a consciência de Krishna, alguns é. se tornaram adeptos da alimentação. Vegetariana, mas não partilhando das mesmas crenças. Certo, mas por, por influência sua ou você já é resultado dessa influência deles? Não, eu acho que eu fui o primeiro a me tornar. Uhum. foi o primeiro? Isso. Como foi que. Você chegou a ser católico? Sim. Sim batizado eu frequentei missa, batizado, não fiz crise. Pensou em não. ser padre? Não. Não, não né? Não. Bom, como é que você entrou no, na religião, Christ... religião Krishna? É assim? É, filosofia de vida filosofia. do Hadith ah, Krishna. Ah, tá. É. Então. A consciência de Krishna apareceu para mim na época que eu estava na universidade. Isso já tem mais de 20 anos, eu estava lendo ah. muitos livros de espiritualidade e uma tia minha me presenteou com um livro desse, porque ela sabia que eu estava lendo essas temáticas. E eu comecei a ler um livros de Prabhupada, que é o nosso fundador. Prabhu? Prabhupada. É o fundador da consciência de Krishna no ocidente. O movimento, ele nasceu na Índia 5 mil anos atrás, mas ele veio para cá há menos de um século. Então, uh, eu comecei a ler esses livros, achei muito interessante e uh, procurei o templo da cidade. E aí comecei a frequentar gradualmente e foi natural. Das religiões e outras filosofias, é, qual mais se aproxima do... do o Hare Krishna. O Espiritismo, você tem alguma semelhança? O Espiritismo tem semelhança, por exemplo, a reencarnação. Vocês acreditam na reencarnação? Uh -huh. é, o Budismo também tem semelhanças. é uh -huh. E um o ritual? Semelhança. tem O ritual é, é, tem alguma semelhança com, a, com o católico? com É completamente diferente. Olha, o ritual... Roupas? É, as roupas dos monges, acho que muitas pessoas já devem ter visto na rua, né? Os monges Hare Krishnas com aquelas vestes mais esvoaçantes, uh, algumas coloridas, os monges têm um pitozinho na cabeça, uh, então aquilo é roupa de monge. Mas muitas pessoas como eu têm sua vida normal é? e frequentam os templos e participam das atividades tipo como leitura, né? culto ao altar, são são atividades normais de qualquer religião. Você já foi monge? Isso. E por que deixou de ser monge? Porque eu É pretendi... ex-monge ou monge sempre monge? Não, no caso da nossa tradição, o monge ele envolve celibato. né? Como eu decidi me casar, então eu deixei de ser monge. E eu me casei com uma uma mulher que também foi monge da do Hare Krishna também. Monja, é, mas caso. é o contrário da igreja católica. Porque na igreja católica, padre, eternamente padre, pode Isso, casar dez vezes. É né? É um voto vitalício. né? Na consciência de Krishna, é como eu tentei explicar no começo... Você pode fazer a opção de ser monge no início da vida, quando você está conhecendo e estudando sobre isso, você pode fazer essa opção. Mas depois, normalmente, se você não sente a inclinação de permanecer, você é inclinado a, a casar. Né? E poucos vão continuar monge a vida inteira. Você é monge, sua mulher era monge. É, nós éramos. Você começou, Vocês começaram a paquerar quando eram monge, nos rituais... já? Foi assim ou foi diferente? É, no caso da gente, é, especificamente... É nome dela? Fernanda. Fernanda. É, ela mora aqui também, é psicóloga. E, veja, no caso da gente, a gente se conheceu há sete anos atrás como amigos. E a gente, ela é de Santa Catarina, então a gente não tinha tanta proximidade. Ah. Mas existem casos onde monges e monjas se conhecem num ambiente público, é? E ah, ainda dentro da fase monástica decidem ah, sair da fase monástica para se casarem Isso é, acontece é, agora deve ter um E é natural É natural, claro é, é, Deve ter um momento é, de, difícil para o monge Porque você só deixa de ser monge quando está decidido casar é. É? Ou quando você está aberto. Não quer dizer, Wellington, que tipo assim, você deixa de ser monge quando você se apaixonou. Isso é. não é o, o, o, o ideal. O ideal é que você veja, olha, eu meu corpo, minha mente está dando sinais de que eu não devo continuar monge. Uh, então, eu vou sair da vida monástica e vou me preparar para encontrar uma pessoa adequada a, as minhas ideias e tal. Entendeu? Mas pode ter pra... sido o seguinte. Na hora que você olhou para Monja Fernanda e você sentiu esse sinal? Pode, isso é comum. Não, é foi, comum, né? não foi o nosso caso, mas, mas pode, isso é comum. Sim, sim. sim. Eu isso queria é falar, você esteve na Índia também? Fui. Eu Fale lá um pouco dessa vezes. história. O que foi que você foi ver lá? O que foi que você viu, suas impressões da Índia? É, a Índia é, a, é o berço de onde o Hare Krishna veio, né? Assim como o Budismo veio de lá também, assim como Allan Kardec, quando fundou o espiritismo ele também leu muitos textos do Oriente enfim então eu fui visitar a Índia para compreender um pouco melhor das bases da nossa tradição veja a Índia tem muitas religiões né? a gente escuta falar que de várias religiões de vários cultos que existem na Índia a consciência de Krishna é um pequeno, é um pequeno aspecto daquilo que se manifesta na Índia então eu fui buscar o aprofundamento da minha tradição da consciência de Krishna lá na Índia. Porque lá tem muitas tradições, muitas religiões, tem muitos comportamentos, até esdrúxulos, não é assim? Mas ah, em termos de aprofundamento espiritual, é um, é um bom canal para quem deseja aprofundar. Ok, Tiago. Infelizmente o tempo é curto, nós chegamos uhum. ao fim da entrevista. Não chegamos ao fim do programa porque agora é o fundo do poço. Muito obrigado pela entrevista e vou lhe cobrar a sua promessa de quando vier um monge, Hare Krishna, a Paraíba, você trazer aqui para a gente entrevistá-lo ou entrevistá-la. Okay. ok. Tranquilo, então. Muito obrigado, Valeu, então. Wellington. Valeu. E agora o quadro, o fundo do poço. Você vai saber quem nós vamos botar aqui dentro ou quem nós vamos tirar. Como sempre, Juvino é quem dá a sugestão que eu não sou besta de levar a culpa, né? E aí, Juva, serrariense, fofoqueiro de serraria, tá uma maior festa lá, viu? Você tá perdendo tudo lá. Um friozinho, cachaça e. Né, né, né? Ih, rapaz, hoje é chica. Tchum! aviãozinho que é isso, hein? Eita, quem vai para o fundo do poço hoje é a administração do aeroporto Castro Pinto. Em Bahia, o PROCON da Paraíba fez uma investigação lá, uma investigação não, uma inspeção, e constatou que lojas não estão colocando os preços, produtos vencidos estão sendo comercializados, onde só passa turista. É uma vergonha para Paraíba. Então, administração do aeroporto, você vai para o fundo do poço, ligeirinho, olhe. Não é de avião não, viu? Você vai aqui na Cumbuca, para o fundo do poço. Morrer afogado. O historiando está chegando ao fim. Hoje tivemos uma entrevista com o professor Hare Krishna Tiago Pelúcio, a indicação de um livro também sobre Hare Krishna na dica cultural e o quadro O Fundo do Poço. Você gostou do programa de hoje? Então não esquece de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Este e vários outros programas você também pode assistir na tvdogordinho.com.br. Meu nome é... tchau! <música>